A sentença de condenação do Lula, no caso do apartamento de Guarujá, é um escândalo. Eu não acho que a Operação Lava Jato seja político-partidária, nem um pouco. Mas eu acho que ela é uma operação política. Eu acho que a palavra golpe é uma palavra muito elevada o que aconteceu. Eu uso a expressão parlamentada. Né? por minha família, pelas famílias, pelas pessoas de bem. Meu vou é sim! Fora Dilma! Fora Lula! Fora o PT! Pela sua mãezinha, pela sua mulher, pelos seus filhinhos, pelo não sei o quê, por Deus. Ninguém votou pelo bem. Poucos votaram pelo bem do Brasil.